Oi pessoal, aqui é o Unicristinho da Ela Escreveu e esse é o primeiro vídeo que eu faço de Maqui Fala. E aos meninos que acompanham o canal, por favor, não fechem o vídeo. Eu vou dar vários avisos sobre várias coisas que estão acontecendo na minha vida, que vão influenciar o canal e o blog. Então, meninos, eu sei que vocês não curtem esse tipo de vídeo e que, tipo, meu Deus do céu, é muito raro meninos assistirem esse tipo de vídeo. Mas é um bate-papo que eu vou fazer enquanto eu tô me maquiando Que quando eu terminar aqui de me maquiar eu vou buscar meu irmão caçula na escola Então eu estou unindo o útil ao útil E ao agradável também porque eu adoro me maquiar Então vamos lá? Vou tirar meu óculos Gente, eu sou muito é, perdida com essas coisas de falar é, sobre qualquer coisa em vídeo com vocês Então, exceto vídeo de book haul e etc... Vocês sabem que sempre tem galo aqui, né? Então nem precisa, nem precisa, nem precisa. É, eu não preciso de roteiro, porque eu já vou saber o que falar sobre os livros, assim, já que eu ainda não os li. Mas quando é vídeo de resenha e, por exemplo, agora vídeo de maqui fala que eu vou conversar com vocês, eu preciso falar várias outras coisas e eu tive que anotar pra saber. Então eu vou começar a maquiar, eu vou falando com vocês, eu vou passar um primer, que eu uso é o da Vult, tá? HD. Então, primeiro de tudo, assim, já começa com as bombas. Eu fui assaltada no início de 2016 e foi péssimo, porque eu uso muitas redes sociais pelo celular, principalmente do blog, tipo, página Instagram do blog. Eu estava tentando me organizar pra postar mais nessas duas redes sociais e eu fui assaltada. Levaram o meu celular. Aí eu falei, pronto, cadê as redes sociais? Então, eu fui assaltada, por isso que eu dei uma sumida, é, tanto na página quanto... Na, no Instagram, mas eu já estou com um celular novo, né, minha mãe comprou um pra mim, mas eu fiquei umas duas semanas, três semanas sem celular, o que foi ótimo pra falar a verdade, porque dá uma desafogada de rede social, já que eu não curto usar muito pelo computador. Aí eu queria pedir pra vocês, até assim, que os novos inscritos do canal é, seguirem o blog no Instagram e na página, porque eu sempre tô tentando postar por lá. Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre parceria editorial. Eu tentei parceria com algumas editoras e não consegui parceria com nenhuma delas. E eu fiquei bem tristinha, porque eu tava confiante de que eu ia conseguir pelo menos uma parceria editorial, mas eu não consegui. Em compensação, eu fui escolhida mais três booktubers pra ser é, booktubers da Roku no ano de 2016, ou seja, a gente vai é, produzir vídeos pro canal no YouTube da Roku, eu vou estar tá por lá uma vez por mês, então eu queria pedir já também pra vocês se inscreverem no canal da Roku, que eu vou deixar aqui na descrição. Ah, agora o que eu tô aplicando é o BB Cream da L'Oreal, super antigo esse, é, e eu uso ele há anos já E eu acho ele excelente E é só ele que eu uso no meu, na minha pele Eu não uso corretivo Pó é só mais à noite E o meu pó também não tem muita diferença Porque ele é translúcido Enfim, voltando Eu ia pedir pra vocês né, se inscreverem no canal da Roco Pra vocês me acompanharem lá E acompanhar os outros booktubers Dos booktubers que estão... Trabalhando comigo, eu awesome. muito feliz de falar isso Dos booktubers que estão trabalhando comigo Porque nós somos um time, né? Estamos trabalhando juntos Eu conheço o canal do vlog do Jorge Eu adoro os vídeos dele, eu adoro o sotaque dele E ele é muito engraçado Outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês É que eu estou fazendo autoescola Inclusive, hoje Era pra eu ter ido fazer a minha prova teórica Só que ela foi adiada E ela, eu vou fazer ela quinta-feira Ou seja, amanhã, né? Que o vídeo vai lá na quarta e aí, a vida é essa, estou fazendo autoescola finalmente, tenho 20 anos e só agora que estou nesse processo de tirar minha carteira de habilitação, estou precisando muito da carteira de habilitação, principalmente por causa dos meus irmãos, porque sou eu que levo para a escola, trago, não todos os dias, mas digamos que, né... É algo que eu faço e que se eu tivesse um carro seria muito melhor Nem pela distância, é mais pela questão do sol Aqui em Porto Velho, gente, o sol, ele, né, ele não tem dó E o clima também, por ser tropical, é péssimo pra você, né, ficar nesse sol muito, meu Deus do céu E é por isso que eu não passo muita maquiagem também, porque vai ficar péssimo Ah, uma coisa que eu também compartilhava com vocês era sobre... O meu pré-vestibular, né? Que eu falava que eu tava estudando e tudo mais Gente, cheguei muito perto Sério, muito perto de conseguir entrar né? Vocês sabem que... Eu tô procurando a maquiagem é, Vocês sabem que eu quero medicina E, gente, cheguei muito perto Mas não consegui Tipo, de primeira eu fiquei bem triste, bem chateada Mas depois é, que eu comecei a é, refletir sobre a minha colocação Que foi excelente eu falei, cara, minha colocação tá muito melhor que ano passado Falta pouquíssimo pra eu conseguir minha vaga Por que, que eu tô tão triste, sabe? Não era pra eu estar tão triste Eu tava muito triste, mas agora eu tô bem mais confiante Estou fazendo pré-vestibular em casa de novo testando estudando pro Descomplica Ah, eu sempre passo sombra marrom no olho Principalmente depois que eu, eu comecei a usar óculos, tá, gente? E eu tô usando óculos justamente por causa da autoescola Que eu reprovei no exame de vista e aí, eu tive que tirar meu óculos. E é dessa paletinha aqui da Vultiox, que são só tons neutros. Eu uso essa daqui no meu côncavo. Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre violino. É... Eu já comentei por aqui, principalmente em alguns vídeos. assim O que eu lembro é a resenha de a seleção que eu toco violino. E eu comentei no blog no início desse ano que o que estava que acontecendo, né? Porque lá no blog eu já tinha publicado alguns textos relacionados ao violino. E mas na época que eu publiquei, que faz muito tempo, não teve muito comentário, muita gente assim, não, não teve a repercussão que teve esse último post que eu fiz. E muita gente, e eu de, e eu dei a ideia de começar a gravar vídeos sobre violino e muita gente gostou. Então, em breve aqui no canal vai ter vídeos sobre violino que eu vou fazer estilo rotina, sabe, de violinista. Então, aguardem muitas novidades. Eu coloquei aqui no centro da minha pálpebra Essa sombra mais clarinha aqui da minha paletinha, tá? Então em breve vai ter vídeo sobre violino aqui no canal Outra coisa que eu tinha pra falar, gente Gente Eu vou pentear minha sobrancelha agora, tá? Eu só penteio ela de manhã, eu não preencho Eu deixo pra preencher ela é, em eventos noturnos também Gente, o canal passou de 500 inscritos já estamos, assim, coladinho no 600, sabe? Estou muito feliz, porque eu sou youtuber antiga. Eu tenho um canal no YouTube há muitos anos. Meu primeiro canal é de 2012. E o meu antigo canal, que é esse, de 2012, eu nunca tinha passado dos 420 inscritos, se eu não me engano. E o canal do Ela Escreveu... Chegou a 500 e tá passando de 500 e tá indo embora Eu tinha muito medo do ela escrever o estagnar junto com o meu antigo canal E tipo, chegar em 400 inscritos e acabou, e é só isso aqui Mas não, eu tenho conquistado um público enorme Eu tô muito feliz Porque... Nossa, eu queria muito, que... eu quero muito que o canal cresça é, ele tá crescendo, eu tô bem feliz Então muito obrigada a você que se inscreveu no canal O canal ele tá crescendo mais rápido ultimamente é, Porque eu tô tendo uma periodicidade nas postagens Os vídeos estão tendo um maior número de visualizações O vídeo de BC, gente, chegou a 5 mil visualizações Eu tô passada Então, muito obrigada a você que se inscreveu aqui no né? escreveu Acompanha tá Vai ter vídeo novo toda quarta-feira e aqui no canal tem vídeo variado, né? Tem vídeo sobre cabelo, sobre livros, sobre maqui fala e essas coisas. Então, muito obrigada, gente! Estamos chegando aos 600 inscritos, eu não tô acreditando. Ah, outra coisa, falando em livros, falando em conteúdo do canal, eu vou passar uma sombra iluminadora no cantinho. Ó, tem essa paleta aqui, é essa daqui, ó. Que eu vou passar, que ela é um fundinho de nada, dourado, meio rosê. Então, gente, meu ritmo de leitura está voltando ao normal. Eu publiquei lá no blog quais são os desafios literários que eu estou participando em 2016 e como que foi a meta de 2015, que foi um fiasco, e a meta de 2014, que também um fiasco. Como é que vai funcionar a meta de 2016, que, são, que eu estou participando de três desafios e eu vou tentar ler também os livros dos, das outras metas. Principalmente agora que eu comprei a maioria dos livros que eram de metas antigas. Aí, eu tinha que falar pra vocês também é, sobre a programação. A programação daqui do, do canal, é, por enquanto, tá sendo vídeo novo toda quarta-feira. E lá no blog post novo toda segunda e toda sexta-feira. Eu vou passar a The Falsies da Maybelline, tá? É uma máscara, essa roxinha aqui. E eu vou passar só uma camada mesmo, por assim... Aí eu vou pegar a Von Magnify, que é uma bem fininha, pra eu passar embaixo. Porque eu não tenho nada de cílio, gente. Se eu passar a Decolossal aqui embaixo, vai sujar toda a minha pele. E não vai pegar o cílio. Então eu tenho que pegar um aplicador pequenininho, assim. E é por isso que eu não me desfaço dessa máscara, porque eu uso o aplicador. Pego o restinho de produto que ainda tem da Decolossal em cima... Sujo ele, passa embaixo e fica ótimo Ah, eu ia pedir pra vocês também Curtirem uma página Que não é só a do blog Já curtiram a página do blog? Ótimo Vocês vão curtir mais uma Que é a página da Uru. Eu sou membro Do time Uru, eu sou, eu sou da Uru. Que é uma equipe de fotografia Fotografia, eu falei isso tá errado Que é uma equipe de fotografia e design Daqui de Porto Velho Aí eu passei só um lip balm, tá gente? Da Avon, de boa, brilho labial Eu não conhecia eles Mas um deles entrou em contato comigo E falou, e aí, bora fechar um projeto? Eu, bora! E aí a gente vai fechar uns projetos Aí pra 2016 Então curtam a Uhul Que ela vai estar muito presente Principalmente no blog e no no blog Ela vai estar presente no blog e no canal Então, curtam a página da Uhul Que vai estar aqui na descrição Tô Passando meu blush da Intense Cereza Urbanas uh, Então, ó Curtam a página Da Uru Que eu vou estar postando conteúdo Por lá futuramente também Tá bom? Então tá bom Então essa é a minha maquiagem de dia a dia Olha que simples, que básica e, Geralmente eu gravo vídeo com maquiagem Assim também então, eu vou colocar meu óculos pra eu voltar a enxergar vocês. Olha que ótimo, né? Então, gente, era isso tudo que eu tinha pra falar pra vocês. Não esquece de dar um joinha aqui embaixo se você chegou até aqui. Se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E me acompanhar em todas as redes sociais. É tudo blog ela escreveu. E me contem aqui nos comentários sobre qualquer coisa. E me dê ideias de vídeos. Porque eu também estou gravando esse Maqui Fala porque eu tô sem ideias. Então, aquela ideia marota aqui embaixo... Ah, eu vou começar a gravar tags pro canal. Eu fui indicada pra duas tags pelo e Eu vou gravar essas duas tags, tá bom? Então aguardem tags, que vai ter tags sim. Então é isso!